Valentões, lembranças e mentiras. Todos nós não odiamos ver alguém inocente sendo punido? Às vezes até desejo que pudesse ajudá-los a se vingar de alguma forma. Embora às vezes nos esquecemos de perceber que a vingança é o pior do que o próprio incidente. Eu não a empurrei da escada, não... não é a minha culpa. Moçada Davidson, venha até a sala da sua diretora. O que diabos? Não me diga que é Catherine. Quer saber? Eu irei antes. Ficarei envergonhado com meu anúncio. Moçada Davidson, venha até a sala da sua diretora. Calma, estou indo. Então, senhorita Davidson. Você empurrou a Ruth das escadas? O quê? Eu já fiz a minha pergunta, senhorita Lúcia. Você empurrou a Ruth das escadas? Eu não empurrei ninguém. Você era a única lá e a Ruth diz e afirma que você a empurrou. Ela está mentindo. Ela se jogou das escadas de propósito. E por que ela se machucaria dessa forma tão trágica de propósito? Olha, você sabe quantos meses ela terá que jogar fora para se curar novamente? Você acha mesmo que ela faria isso de propósito? Porque ela queria me culpar, claro. Para que eu tivesse problemas. Mãe. Por favor, acredite em mim. Eu não estou mentindo, eu juro. Insolente, não se faça de inocente. Você sabe muito bem que foi você que fez isso. Eu já ouvi o suficiente. Lucy, eu vou falar com seus pais sobre o que aconteceu. Você continua aqui. E Ruth pode sair. Eu não acredito que você puxou isso da sua irmã. Eu não quero ter problemas agora. Logo vamos ao ponto. Você está suspensa da minha escola. Você pode ir agora. Parece que você vai levar o traçado dos seus pais novamente. Ruth, oh, o Karma vai atrás de você um dia. E confie em mim, não vai ser bonito. Ai, deixe de baboseira. Eu irei contar aos seus pais que você tingiu seu uniforme novamente, só que mais escuro. Eu também irei contar que vejo alguns seus amigos sem autorização. Então parece que vai ser uma trágica conversinha. Enfim, eu estou indo agora. Espero nunca mais te ver. Você tá bem? De onde você veio? Só estou passando por aqui indo para a enfermaria. Você me parece cansada, tá tudo bem? Talvez eu possa ir à enfermaria. Para pular algumas aulas. Não, não está nada bem. Eu estou com uma dor de cabeça enorme e meu coração está batendo fraco. Nesse caso, você pode vir comigo à enfermaria para eu lhe dar um medicamento. Isso vai me fazer pular aulas. Você pode avisar os professores? Mesmo assim, tudo bem. Posso sim. Qual é o problema? Ruth! Oh! Mas não foi isso que você queria? Eu queria! Ruth, o karma vai atrás de você um dia. E confie em mim, não vai ser bonito. Mas não é assim que o karma funciona! Deixa eu pensar um minutinho. Você queria que o karma pegasse nela, e isso aconteceu. Não foi o que você queria? Eu não acredito eu que você puxou isso da, da sua irmã. Você, você está suspensa da minha escola. Então parece então que você é uma traquinha conversinha. Vamos esconder o corpo.